Olá! Seja bem-vindo ao canal Vidas Incríveis. Você já deve ter feito a seguinte pergunta. Qual, o quão importante é algo pra mim? Eu já fiz isso, essa pergunta pra mim mesmo e imagino que você também tenha feito algumas vezes pra você. Mas existe um, uma maneira de você descobrir o quão importante isso é pra, pra você e quanto isso afeta na sua vida. E essa resposta eu vou mostrar daqui a pouco. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou o Leonardo. Seja bem-vindo ao canal Vidas Incríveis. E se é a sua primeira vez que você está assistindo esse vídeo, eu peço por gentileza que você se inscreva no canal, participe, deixe sua opinião, seu comentário, para que você tenha acesso não só a esse vídeo, mas a outros vídeos que temos aqui no canal. Então vamos descobrir a resposta dessa pergunta agora. Primeiramente, a importância de algo depende de quanto, de quanto queremos aquilo. Quem acompanha o Instagram do, do canal Vidas Incríveis, Instagram, Facebook ou Twitter, deve ter visto que essa semana essa frase foi postada lá. E justamente eu vou falar um pouquinho a respeito disso, da importância que damos a algumas coisas que de fato não têm importância para nossa vida. Eu aprendi que certas coisas a gente dá a importância que a gente acha que aquilo realmente tem na nossa vida Só que nem tudo tem a, o grau de importância que realmente precisaria ter Às vezes damos importância demais para alguma coisa, que não é nem relevante Não faz nem parte da nossa vida, não faz uma diferença e não vai ser algo que vai agregar para nós assim no dia a dia Então... Saber controlar, saber dar o, o grau de importância devido no momento certo, na hora certa e no local certo Faz toda a diferença, porque às vezes é, você está querendo muito uma coisa Você está batalhando, você está lutando, está tentando conquistar e conseguir obter aquilo E você não consegue Às vezes os resultados de fato são demorados não é uma coisa que você vai conseguir da noite para o dia E principalmente quando se envolve pessoas Porque quando há outras pessoas no, envolvidas nesse processo É difícil você ter uma noção do, do quanto aquelas pessoas realmente querem aquilo Nesse caso, você vai ter que perguntar uma a uma o quanto elas querem de fato aquilo O quanto elas desejam aquilo e mesmo você perguntando, elas podem, podem não dar as respostas que você realmente quer ouvir ou espera ouvir. Então, você tem que analisar todo um conjunto. Você tem que ver de fato quanto a pessoa está empenhada naquilo, quanto ela quer realmente aquilo e ver o que dá para ser feito. Para esses casos envolver relacionamento. Eu sei que, por exemplo, que nem uma pessoa que seja um homem ou uma mulher que está procurando um relacionamento e quer muito se envolver com uma outra pessoa. Às vezes a outra pessoa não está pronta para se envolver emocionalmente com você ou de maneira afetiva. E isso vai fazer muita diferença, porque você vai estar dando uma importância para um relacionamento que vocês nem construíram ainda. E a outra pessoa talvez não vai estar dando importância nenhuma. Então, fazer os alinhamentos, se alinhar certinho e verificar quais são as suas expectativas e quais são as expectativas da outra pessoa, pode ser um bom caminho para que vocês consigam se unir e juntarem as, as expectativas, alinharem o que vocês querem e ver se realmente dá para vocês construírem um relacionamento, um futuro juntos e alguma coisa desse tipo. Em outros casos, quando... Temos um projeto pessoal, que nem o meu caso, eu tenho o canal Vidas Incríveis aqui, que é um projeto pessoal mesmo meu. Eu sei que não é fácil, existe todo um investimento, existe toda uma importância, eu corro atrás, eu vou pesquisar, eu estou fazendo curso, eu estou tentando me desenvolver da melhor forma que eu posso, para transmitir esse conhecimento da melhor forma possível para você, porque se eu não conseguir desenvolver bem esse conhecimento e transmitir ele da melhor forma possível como é que você vai prestar atenção no meu conteúdo como é que você vai analisar todo o meu conteúdo e ver se ele realmente faz parte da sua vida ou se ele pode fazer parte da sua vida e te ajudar a evoluir como um indivíduo eu sei que para isso existem algumas maneiras alguns parâmetros que eu posso analisar e ver realmente qual é o grau de importância que você dar ao meu conteúdo, por exemplo, o quanto ele é compartilhado, o quanto ele é comentado, o quanto das pessoas se inscrevem no canal, o quanto de like ele é recebido, e por aí vai. Existem diversos parâmetros, diversas maneiras de se medir o grau de interesse de alguma coisa. Eu sei que não é fácil, porque nem todo mundo às vezes vai querer opinar da sua opinião, mostrar que realmente gostou daquilo ou que não gostou. Isso daí vai muito dar a cabeça de cada pessoa, cada cabeça é uma sentença. Então eu não posso julgar as pessoas que não participaram ou que deixaram de participar ou aquelas mesmas que participaram. Porque não é, eu não sei o que se passa na sua realidade, eu não sei o que você enfrenta, eu não sei qual é o seu dia a dia e aquilo que você está passando. E eu não consigo mensurar qual é a importância que você dá ou não para determinados assuntos. Eu sei os meus assuntos, os meus problemas, a minha vida, eu sei qual é o grau de importância, qual é o grau que eu realmente me importo com o com que eu faço, com os meus projetos, com a minha vida, com as pessoas que estão ao meu redor, com as pessoas que eu quero desenvolver um relacionamento. Isso daí é somente eu que se mensurar isso daí. Por mais que eu conte para uma outra pessoa, a outra pessoa talvez não vai dar a mesma importância na qual eu estou dando. E isso é totalmente compreensível, porque somos seres humanos diferentes somos seres humanos únicos. E cada um tem suas preocupações, seus problemas, e cada um tem sua individualidade acima de tudo. Eu espero que esse vídeo compartilhe um pouco da, da minha experiência com você e que você possa também compartilhar um pouco da sua experiência e analisar de fato o quanto de importância você está dando algumas situações na sua vida. Eu sei que por mais que a gente lute, tente, vá atrás, conquiste alguma coisa, não é fácil conseguir isso. Porque nem sempre vamos ter o retorno que realmente almejamos ou o retorno realmente que queremos de fato. Por mais que a gente use nossas garras, que a gente vai com vontade, que a gente persevere e faça muitas outras coisas, nem sempre o resultado que a gente obtém é aquele. Em alguns casos pode ser um resultado negativo, em outros casos pode ser um resultado muito mais positivo e até melhor do que a gente espera. Então eu peço a seguinte coisa para você. Por gentileza, analise o quão de, qual é o grau de importância que você realmente dá para as coisas na sua vida. Faça uma reflexão. Veja se tem coisas que você precisa rever, coisas que você precisa analisar melhor, coisas que você tem que descobrir ainda. E por aí vai. Analise o que você tem nesse momento e veja o quanto aquilo é importante e o quanto não é. E se não for importante, deixe de lado, siga a sua vida e continue batalhando pelo que você quer, independente do que as pessoas vão falar. Eu desejo uma boa sorte para vocês, sigam essa jornada espetacular. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, eu peço que você deixe o seu like para que o YouTube possa divulgar esse vídeo para outras pessoas e essas outras pessoas obterem acesso a esse conteúdo e que você possa ajudar também que esse conteúdo seja espalhado compartilhando com seus amigos, familiares e outras redes de contatos que você tenha, sejam pessoas, redes sociais, aqui, qualquer lugar. Inscreva-se no canal quem não é inscrito. Eu agradeço muito por você estar assistindo esse vídeo. É um vídeo realmente muito importante para mim. Todo esse projeto do Vidas Incríveis é muito importante para mim. Participe também nas redes sociais, elas se encontram abaixo. Desejo a você muita boa sorte. Que você consiga trilhar sua jornada da melhor forma possível. E que você saiba da importância àquilo que tem que ser realmente valorizado. Aquilo que realmente é importante para você e para a sua vida. Aguardo você. Até o próximo vídeo.